Tem imóveis para arrendar, mas acha que paga muito de impostos? No vídeo desta semana vou falar-lhe de uma solução de arrendamento, pouco divulgada e muito funcional, que permite arrendar um imóvel sem pagar impostos. Tudo legal! Veja o vídeo até ao fim e saiba como. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único e especializado todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais e receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então deve subscrever o canal do YouTube neste momento. Voltando ao tema do vídeo, se tem imóveis arrendados, sabe que pagar 28% de tributação autónoma é muito penoso. Ultimamente, tenho recomendado aos meus clientes, senhorios uma solução que me foi apresentada por uma colega e que estou fã. É o Programa de Arrendamento Acessível. E antes que fuja, deixo de dizer-lhe que o que este programa faz é isentar do pagamento de impostos os proprietários que aceitem limitar o valor máximo que pedem de rendas. Ouviu bem, se a renda estiver enquadrada no máximo previsto pelo programa, o proprietário não paga impostos. Nada. Zero. Imagine o seguinte cenário. Tem um T2 para arrendar no Conselho de Cascais e acha que o atual valor de renda seriam 850 euros por mês. Depois de pagar os impostos, que são 28%, estes 850 passam a 612%. E este é o valor neto, é o valor líquido com que fica depois de pagar todos os impostos. Vai ao portal da habitação, introduz os dados do seu imóvel no simulador do programa, local, a tipologia, metros quadrados, o estado de conservação, etc. E obtém um valor de renda máximo que seriam, por exemplo, 682 euros. Não se esqueça que estes 682 euros são livros de impostos. Isto significa que vai ganhar mais 70 euros por mês ao aderir ao programa. E tenho mais boas notícias, é que os inquilinos têm que apresentar prova dos seus rendimentos e fazer um seguro de quebra de rendimentos que garante ao proprietário que vai sempre receber as rendas em caso de incumprimento. E como a renda é mais baixa, há mais interessados no momento de arrendar e menos rotatividade dos inquilinos, por isso fica toda a gente a ganhar. Podem encontrar mais informações sobre o programa de arrendamento acessível em habitação.pt Na descrição do vídeo deixo também uh, todos os links que são necessários. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Estou a dispor para esclarecer esta ou outras questões relacionadas com o mercado imobiliário e, claro, acompanhar na venda, compra de casa ou no arrendamento do seu imóvel. Pode saber mais sobre o meu trabalho em www.nunemoraescardoso.pt Até o próximo vídeo e até à próxima semana. deixo o convite do costume. Vamos conversar?